Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do quinto álbum da banda Daryl Straits O álbum Brothers in Arms Que pode ser considerado o melhor álbum da banda O álbum Brothers in Arms É o quinto álbum de estúdio da extinta banda de rock inglesa Dire Straits, lançado em 13 de maio de 1985 pelas gravadoras Vertigo e Warner. O disco foi um marco na indústria fonográfica, sendo um dos pioneiros no processo de gravação, mixagem e masterização totalmente digitais. O álbum se tornou o primeiro da história a vender 1 um milhão de cópias no formato de CD Também foi o primeiro a ser mais comercializado nesse tipo de mídia do que em sua versão em LP Mídia então dominante no mercado na época de seu lançamento As músicas de sucessos foram a faixa título So Far Away, "Morning of Nothing Out of Life e o Later Strike Que são reconhecidas e consideradas Algumas das melhores músicas da banda E que tocam nas rádios até os dias atuais O álbum faz parte da lista Dos 200 álbuns definitivo Do Hall da fama do rock and Roll. O álbum Brothers in Arms Possui nove faixas É isso aí galera Esse foi o review do álbum Brothers in Arms da banda britânica Dari Straits. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.